E aí pessoal, beleza? RimaSlogAD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pela apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 600 mil inscritos. Então eu queria saber o seguinte, rapaziada. Qual o tema mais interessante aqui do canal HD Qual o tema que você mais gosta, rapaziada? Qual que você mais gosta mesmo? Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal, rapaziada. E todo dia irei trazer vídeos novos aqui para vocês. Obrigado de coração pela apoio e pelo carinho. Também. Junto, é nóis, falou